Fala, fala galerinha! É isso, eu, sou a... eu sou o Lamberto Cara... e esse é o Marcelo Elefante Literário com a tag Sim, Sim, Sim Para quem não sabe, faz pode duas semanas a gente fez a tag não, não não não não não e no caso essa aqui vem a ser o quê? o contrário dela alguém tá a gente não, não. <risos> okay. mais como a gente é trivido metido mesmo a gente faz e vamos deixar todas as informações sobre quem fez e onde a gente viu aqui ó no box de descrição sim sim sim okay. Okay. <risos> já começou final de livro sim, sim sim sim um final que você amou muito ou que te deixou inspirada vixe o final que eu amei muito foi o final de o sol também é uma estrela de Nicole e um quando eu terminei eu tava ficando triste na verdade, meio nervoso com o final Só que aí quando acabou, ele fez ah, Não acredito, comecei lá a chorar Muito bom, gostei, parabéns okay. Você tá vendo esse vídeo, ok Protagonista Sim, Sim, Sim Um personagem principal que você adora Ai. A primeira personagem que eu pensei foi Astrid Jones Eu não sei porquê, mas enfim Eu tenho um afeto muito grande por ela Eu, eu ah. acho uma, uma narrativa tão sincera Não sei, eu me apaguei muito a ela A S. King arrasou Arrasou ela, foi uma coisa que ela fez, no Série de livros Sim Sim Sim, uma série que você adora? A série que eu adoro é uma série Young Adult Steampunk, que é a série Leviathan de Scott Westerfeld, que é o mesmo autor da trilogia, que na verdade eu acho que é série Feios Aquela que tem as capas bem feias, né? <risos> Casal Sim Sim Sim, um casal que você gostou tanto que torceu para eles existirem no mundo real? Torci, muito bom, inclusive todas as pessoas que também leram este livro vão concordar comigo que é o casal Brian e Lins. Do livro O Pintor de Memórias, aquele livro rosinha que tem umas pinturas assim sim, pintadas mesmo. de Gwendoly é. Womack. Plot twist, sim, sim, sim. Uma virada de mesa que te agradou muito. Eu não tô dizendo que foi inesperado, certo? Ah, tá. Mas eu acho que ele foi muito bem construído, foi baseado em fotos reais. E tem um plot twist ali, entendeu? Tem um plot twist. E foi muito bem construído, real. A, a escrita, sabe? E por mais que você preveja, ela ainda consegue lhe surpreender pela forma como ela faz, sabe? Entendi, aí. Decisão de protagonista Sim, sim, sim, uma escolha que você viu Personagem fazer e que você acha que é feito igual. Já sei quem é e esse personagem que faz as coisas foi Felipe do livro 15 Dias. Gente, no livro tem dizendo que ele é canceriano, mas não é. Eu tenho certeza que ele é pisciano igual a mim, porque as coisas que ele faz é as coisas meio assim, sabe? Que você fica sem entender, meio maluco e meio. É doido. É. <risos> gênero, sim, sim, sim. Um gênero que você ama ler. Bom, não é surpresa pra ninguém, mas eu não tinha como escolher drama, porque eu gosto de um negócio sofrer. Né? cheio de trama, sim, sim, sim aquela coisinha que tá em tudo na história, mesmo assim você adora. Gente, eu gosto de coisas que a gente sabe que funcionam, coisas prontas, tipo assim, ah, não, assim, não é que eu ame, mas eu acho legal, porque é uma coisa que funciona é porque tá ali, é porque tá ali, é porque <risos> funciona, que as pessoas gostam. Eu também gosto de plot twists que você já esperava que acontecessem, tipo, tá acontecendo uma coisa, e eu penso na minha cabeça, bicho, vai ter que acontecer isso pra dar certo, vai acontecer isso, aí vai acontece, mas, é, aí não, dá plot certo, plot twist esperado tá tudo certo, aí tá todo mundo feliz. <risos> Recomendações, sim, sim, sim, uma recomendação que você recebe muito e que quer muito ler. Eu não sei se é muito, mas eu já recebi algumas recomendações de O Olho que você semeia. E é um livro que eu quero muito ler porque é uma sinopse que me chama bastante a atenção, inclusive. Acho que é o lançamento desses últimos meses. Ainda não comprei, mas pretendo lê-lo em breve. Maninha de escrita sim, sim, sim. Alguma coisa que um autor... Ou autores fazem que você adore. Gosto, adoro e acho que você também gosta. Que é... Ixi, também gosta pra derruba <risos> né, o telefone. Que é escrever os capítulos alternados em ponto de vista ixi, crer, é, pontos portas. de vistas diferentes. pode crer. Só que esses pontos de vista diferentes são cenários diferentes também. Só que é o mesmo cenário. E aí você vai montando a história na sua cabeça. Eu acho ótimo isso. Minha, tu foi boca nessa Foi, resposta, viu? Tu arrasou. Vamos, vamos, okay. amor. É a melhor coisa, Inclusive, eu acho. leia A, a Visita Cruel porque... do Tempo, que Vixe, você vai adorar. 2015, é desse jeito. É muito bom, certo? Livro Sim, Sim, Sim. Um livro que você acha que todo mundo deveria ler? Essa foi um pouco difícil, mas eu resolvi colocar Ninguém na Herói, de Eric Novello, porque, ai gente, é toda uma questão de contexto social e político que a gente tá vivendo, que o livro indiretamente aborda muito. Eu acho que é importante que as pessoas leiam e comecem a se ligar em algumas coisinhas que estão acontecendo. Só não ver quem não quer. Eu acho. Vilão? Sim, sim, sim. Um vilão que você gostou tanto que você torceu por ele. Ah, eu não sei se eu torci, eu não sei se essa é a palavra. Mas um vilão que eu me identifico muito é o vilão do Sorriso oh. da Hiena. Por mais absurda que a história seja, tem um. No fundo, tem um negócio. Você que fica faz tipo, sentido, Caramba, sabe? é mesmo, é, que tá fazendo isso. É um negócio horrível. E você fica se questionando, tipo, caramba, eu sou um ruim também, sabe? Porque você se identifica com ele. <risos> e aí foi o primeiro vilão que me veio à cabeça, porque. Assim, não sei se eu torci, assim, mas eu entendi. Do lado dele <risos> tá, Compreendendo compre, Autor, sim, sim, sim Um autor que você se encantou já pelo primeiro livro lido Já deu um spoiler aqui deu. deu E foi Jennifer Egan, Jennifer né? Jennifer Egan. Autora de O Torreão E autora de Apresenta a Coral do Tempo Já li os dois e são livros Fantásticos. Agora sim, a pessoa tem que estar na vibe. Preparada. Literalmente na vibe, porque é uma coisa super viajada. Mas, mas desde o primeiro livro, eu tenho quatro livros dela, todo então, mundo sabe. Eu li dois, mas eu tenho quatro livros, saí comprando. Só Quando eu eu tenho todas as histórias aqui dela, mas só li. Pois um autor que eu gostei desse primeiro livro foi que Nunca tenho lido outros livros, mas eu só li esse mesmo. E também tem que estar na vibe. Aqueles já volta. Essa história toda vez é isso. Mas sei que os outros são bons e as pessoas desse que são bons, então eu quero ler todos. Paz. Não esquece que, pra todos esses livros que a gente falou, tem links. Link aqui no box de descrição, compra por eles em nome de Jesus, a gente tá em novembro, Black Friday tá e, aí, tá inclusive Black Friday é tipo, agora, acontecendo esse vídeo de Black Friday. Então o link tá aqui no box de descrição, além dos links dos livros, um link pra você comprar todo o livro que você quiser do mundo que tiver na Amazon também, por um precinho camarada e ainda vai estar tá ajudando o canal. Lembrando que os livros são bons, a gente são tá recomendando, é, ó, essa tag é sim, sim, sim. sim então. A outra era não, não, não, essa é sim, sim, sim. Era não, não, não. Não era não, não, Tudo não. Tudo bem. Não esquece de deixar o seu like aqui pra ajudar na nossa divulgação, se inscreve no canal se não for inscrito, fica ligado aqui, ó, nas nossas redes sociais. Valeu. Valeu! Eu tava bem aqui, né? Não, eu não teria cumprimento hum? Não teria cumprimento E como é? Só ficou mais assim, ó. Entendeu? Assim, ó.